GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Bora! <risos> Bora! Bora! Vou bem. Eu vou dar um pick ball Você aqui, tá? tá? Pegar a flash? Bola. Sim, pode baixar. Paguei! Paguei. Nada aqui, guys. É, mole! Nada do B, é, um só, um só. na boca. Acho que ele passou. morreu. Mais um, mais outro. Pega na aqui, parado. Morreu. o sapão. Pode ter A, viu lá? Cadê fiquei, eu fiquei. Pode ter esgoto. Olha o sapão do pilar. Liga morto. Boa. Vou voltar aqui. Fala aí, pode ter banheiro em qualquer lugar. Cimento é meu. Smoke sapão. Pegou um sapão? Os dois, eu acho. Os dois, os dois sapão. Tirei a cara, tirei a cara então. do pilar, um. Dois direitos, dois claros, dois claros, guys. Claro, morreu. Mais um, morto. Boa, boa. Você só vai dar um pick voltar? Tá? Sim. Moving, moving. Pegar vindo rápido e voltar. Banguei. Ah. Errou a okay. mole, viu? Tô, tô lá, eu eu lá do do ok? Tô com tô na boca. 2 no lado. Cima, dois Faz aí. querendo ele cima. Pula, pula morto. Cima, varada. cima agora? Pode tirar a cara, talvez. 2 HE. Cima é Bel, Cima é Bel. Vai ser sapão. Boa, guys. Boa. Boa. A gente neguei a roxar o morreu um. outra faixa, tá? Aham. Cimento morto. foi quatro. Cimento meado. Boa vou cimento. Cuidado, pão, pão. Cuidado pão. rua aí, tá? Tá. o jogo Mota da torre. lá, vai Vai lá, lá eu vai morreu morto. Tá cimento. Tem duas. Tem duas. Tem Cemento. Cemento. Outro varado. Na esquerda. Pode ter acelerado. Vou rasgar por baixo, tá? Vou comer aqui. Ele Rp é morto. RPK morto. Nice! nice. Fuse é você, latinho. Defuse é você que você tem defuse. Alp rua. Em cima. Uh -huh. Pessoal da P. Vai Travê ter a rua. Vou chamar em cima em rua. Pulando rua. Não, volta também, guys. Banheiro. Pague A matando, peguei. Tem, tem, tem. Vou é banheiro. Boa. Banheiro morto, tô tá cego. Boa, boa, boa. é rua, Como rua. A rua. Entrando um um A, guys. de AW, Dois. já. Caminhão. Jogado, Dudu. Plant. O pessoal de moto. Um cima. Em cima. O outro mesmo. Boa, rua, rua, rua. Só se esconde, Dudu. Eu jogo. Tá. Cuidado do banheiro. Tô a comida do. Tem banheiro. Do lixo. Banheiro, Fax, Linda! Boa, lata! Nice! Go, go, go! Foge, velho, na Apagou, guys. Cuidado B, guys. Apagou os de trás. Joga no cimento. Tô botando tudo, tá? Cuidado de liga aí. Faz placa se precisar, viu? Cuidado. Banheiro. Fax. Acho que eu escutei um passo do banheiro, velho. Rua. rua morta. Mais um cima. Baga em cima aqui? Pode jogar. Pega, pega, pega. Baía em cima. Baía na rua. Mais um lá. Vou Nada cima. Um HS é um banheiro. Tô chegando. Vai tirar cara, guys. Eu fui pro banco aqui. É scout. Atraou, entrou, entrou bomb já. é do bomba. Tô abrindo. Default, default, fundo. Si de Morreu. Fundo. Default, default, fundo. Fundo. Cima scout. Cima, cima, cima, Tô meado, Tô meado tá? Ah, eu também tô. Eu tô <risos> Uou! banco. Caralho, o cara veio ligeiro em mim, velho. Eles tem um 2-2 dois dois rápido deles, tá? Esse... pega um ah, pega. Tá. Não pelo meio o agora, hein? Né? Pode Vai ter parquinho só, tá? Boba meio, tá, balão. Dá, dá smoke aí. smoke aí. Tá, tá liga. Ah. na liga. Um, dois, três e... Kringes, morreu. Ó, bagou em cima, liga. tá? Liga. Tomou muito, pegou a sua ruim a pão, pão. pão. A Rui? pão tá sem smoke agora, tá? em cima, pegou de volta. Pegou em cima, velho. do banco, então. Tá, todo caminhão, tá? Tá. Com a boca aqui. Saiu, saiu, saiu, saiu, banheiro, saiu banheiro. Banheiro saiu, eu na eu direita, à direita. Um cima comendo. não, tirar Morto. É lá. Tava acima. Voltei já, mano. Marcando o banheiro aqui. Era o Apo que tava na cima, esse aí. Boa, guys. Onde? Matando, é, pô. Pich, pich, pich, pich. Matei ele, três um dele aqui, matei. Eu não consigo pegar ele, Taco. Bro. Ai! ai, ai. Boa, Taco, porra. Go, go, go! Não vai saber. Não vai saber. Eu tô voltando. Tomei, voltei. Gente, sem esgoto, eles estão voando aqui. Pode ah, pegar. Mais, mais, outro, mais outro, mais outro, mais outro. Banhei, botei mais. Não. Não. Aventa, galera. Desmetei, é meu. De nada. Boa aí, Safão. Tá esgoto pra apagar, é. pra apagar. Passou do knife. Já banhei. Cumenta, meu. Dá uma biso em cima. Tá, tá bom, safe. Nada pés esgoto. Nada, assim, nada a rua também. Não precisa desbloquear, não. Deu é. pé esgoto. Você garante aí? Aham, uh -huh. pode ir pra lá. Me dá essa pra lá você. Tem... Tem três aqui, eu acho. Botou pra liga, um. Sapão, tá um. morreu. Boa. Sapão, sapão. Boa, boa, Bora. Nice. Tô no seu contrato, tá? Voltou pra madeira, Dudu. tô picando. Perto do pode entrar dentro sapão. Sapão, sapão, sapão, sapão, sapão. Pra lá. Perto esquerda. na esquerda. na esquerda. Fiz HE, espera só eles. Fui né? com você, Taco. Pode ter pilar. Pode ter tá slicado tra... é rua, viu, guys? Ponte é meu, Taco. Os dois aí? Um. Bombe, bombe, cimento, Bomba, bomba, bomba. Um que pegou agora, é cimento, cimento. cimento. Tô chegando o costas, é? guys. Virei, pô. Quer ver se tá cimento ainda? Não, volta sapão. Sapão é meu, guys. Bota cimento ou voltar, só isso. Pode pular, Dudu, aqui okay, é meu. Tem guarda pra nada, nada tá bom? Nossa, quatro, quatro aqui, velho. Tá é meado esse todo cara, bem. velho. Rosa, muito ele. Capão, capão, passa para dois, dois, dois, 2. Pra lá. Pelo eu cheguei, Costas. Trouxe Pilar, dois, três sapão. Entrando. Grande do céu. Tô indo Costas, guys. Costas morto. Bomba ainda. Do bomba ainda. Não sei. Esse era bomba, eu acho. Dois, dois cimentos. meu ele, ele tava ainda Tem. acho que ele comeu por esgoto ai boy nice! nice! nice! <risos> joga muito de chão <risos> ah, nice! nice! esse... nossa você é é. é claro, tá? tá tá. pode tá vem vem vem vem vem Pilar, vem é? o Pilar. Pilar, pilar, pilar, pilar, pilar, pilar. pilar morto. Sai pilar. da liga. Madeira, deve. madeira, madeira. Tá, cuidado liga. Bocou cimento. Banhei que pilar. Não consigo ajudar, guys. Tá. Foi errado, foi errado. Matei madeira. Oh, é. Boa. Cuidado com o costas agora. Claro, liga. Para, o um pouco, a gente vai trazer B de novo. Fica com vocês dois pra Boa. essa Molly Mole e buga pilar cara, já, Dudu. Buga pilar. Tem fogo aqui. Vamos indo, vamos indo. Segura, vou tentar. Quando é agachado. Vou pegar a perna de da água, Tô entrando no lock, guys. Olha a ponte. Tá. Batei, Morto. 10 de vida, guys. Liga, liga, liga já. Descendo, ah. descendo, comendo, comendo. Bugou, bugou. Bugou o cimento? Cuidado com ele com Tá. Vou picar ele. Pegou o cimento. Tá, saiu com Ele sabe não, de você, não, tá tudo. Não, quem cai, céu Sai, sai, sai, sai. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Comendo, comendo você. ai você. comeu. comeu. Nice! Boa. Que a é W? Ah. Não, não, não. bala Balão, balão, balão, balão. Certeza. Tem Prepara a boi, para a para a Dudu Prepara a flash, 3 segundos Pode apagar Espera -de aí, desaboei Morto Conta ah. a é champion, nois ah. Beleza Passando no ah, meio, não, não, não. morto Boa pra, Cuidado liga, galera Matem a copa Preliga Tô botando pressão aqui, guys É. Uh -huh. tô botando o meu resto Tá um pouco na frente, tenho, tá? Espera aí, vai pilar daqui a pouco Pede? Vou pagar pilar Vai pilar, vai pilar. Vai, Censa aí, morreu Morreu, morreu Boa Agua, agua, agua Boa, Nossa. nice, guys Primeiro agachado é Tô com o sapão ali, óbvio Pai né? né? é hero, É, se pai é hero Tô indo fundo aqui, vocês, mano. Pode fazer Ok, okay. Up de placa Bama na esquerda Bama é? na, de de na, de de de na de esquerda Bom, bom, bom P atrás da default. Comeu caminhão, cold, cold, cold Tem code. um caminhão cold aí, baixinho Tem banho? Não, sem frente, nada Cold, morreu P, caminhão 2x1 Vamos Fundo morto 2x1 Vai! Vai! Quer que? Vamos tá. o que aqui? Vou em cima, Depois eu o lixo pra fecha Um cara rua, guys. cara rua. O banheiro. Deixa de no banheiro aqui, guys. Morto. Vou vou a, a HS. É tá. Posso bangar perfeito, só pedeira. Pode Em Cima morto, perfeito. Code, code, code, code, code. Vem certo, Caminhão, caminhão, caminhão, guys. Segundo. 10 segundos. Quem morreu? Tem plata. que plantar, guys. Planta. Planta, planta. Planta que eu tomei no lixo. Banco, bacana, bacana. Banco, banco, banco e ainda Só é. você é. ter é. vida, taco. Só tá. é meu. Lixo ainda. Três balas. Boa. Eu, Peguei o gás. Lata vindo se come. Ele pode estar botando lixo. Lixo, lixo, lixo, lixo. Escuta ele lixo. Nagyon! Bora! Bom, Não. fica beitando nem vou apagar, Vou lá, hein? Uhum. Lá embaixo. Aqui que banheiro. Tá liga, liga. Desceiro liga, descendo. Liga morto. Boa. Tem esgoto. Bangou. Bairro desgoto. De tem mais dados. comigo, barrio comigo, dá trade. Calma. Tem nada fortes. na direita. Nada à direita. Nada peixe Só essas peças Pode pagar Baguei ontem tem outra. Uhum. Ah, o é minha. Cabelo, cabelo, camelo. Camelo morto Nossa, lixo. Lixo tá é Meu morto. Lixo é meu, Nossa, ficou boa. Eu vou voltar, eu vou vazar daqui já. Sei não, eu... ah, você não aprendeu ainda, mano? <risos> não, o Arch tava de CZ na última. Lixo, tava não. Bateu nele, Vou comer. morto. Morreu, queimado. Eu mais. mais um liga mais um liga. liga, mais um liga, mais um liga, liga, guys. Não sei aonde, velho. Os caras são da B, velho. Tá preso liga. Tá Dei, um da, liga, Dei da liga, presa. Dei da liga, preso um. Ele não sai, ele não sai da da liga. Da liga aqui, foi indo em cima. Vai de aí. Vendo junto. Só aí caminhão, caminhão. Caminhão um. Até o caminhão mesmo, tá? Não botei, Eu... né? Caminhão, caminhão, caminhão dois. Mais um, mais um. Tá voltar. Botei pra base. Fica lixo. Lixo? Caminhão, caminhão, caminhão, caminhão. Eu tenho você, só tá. tem você, só tem você. NOOOOOOOO. Dei todo o tempo. Tá cravando aqui, baixinho. Tô na boca do banheiro, guys. Tá. Foi uma cima. Vou botar clear? Um default pulando. Não tem nada a também, velho. Tá estranho pra caralho. Um default isso. pulando, guys. De eu vou é cravar default. Eu vou um cravar default. Então flash perfeito se quiser, de Phelps. É. Moco Lid, bota a flash quando quiser. Tá. Costa! Costa! Balão! Balão! Balão! balão, balão morreu! Entrei default! Ok, lixo! Só. Ele é bang! Ah, de default! Default! Atrás da de default parado! Só vai comendo! Pode vai ter ido o banco! Do bem um subindo! Vou pegar alto lá na rua, tá? Tá! já! Ele tomou uma lá, errou! Cuidado o pé! Tá. Vou jogar de trás no 2! tá tem uma flash, baixinho Uma flash pra você! Aham. Vou cravar daqui de trás! Tá bom! Peguei um. um. Banguei. Banguei. Bang. Oh, não! Nice! Boa, boa, boa, caralho. Boa, nice. tacou. Boa, nice. boa, aí. boa aí. Fazendo bombas. Pode bangar. Vou te ver sapão. Foi pra lá. Pra lá. Pra lá. Então, mais uns um gotos. Mais um. Mais uns Vou pão não Vou chegar a bala no lado vocês. Pode me Calma, rapaz. Vou bangar na Vou Mais na sapão. Mais outro sapão. Mais sapão. cimento. E outro. Até voltar, vamos. Pilar não nesse cedo. Isso não foda. Pilar um morto. C4. caiu. Tô comendo por baixo aqui, tá? Tá. Se ele clicar, novo, eu tô indo, velho. Não passa zoom. bomba. Não, não passa bomba. Tá. Se ele clicar, eu tô indo com o zoom cravado nele. Passando bomba. Boa! Ah. Boa! Boa. Nice. Boa. Let's go, let's go. boa! Fade do sapão, hein? Tá. Deu o fade já. Ah, tá, tá, tá. Coi aí. Você. Boa, um. ah. cimento. cimento. Boa, cimento. Boa, cimento. Mais um cimento. Boa. Tá aqui, tá? Cimento, cimento. cimento. Travei sapão. Tá. Cimento ainda. Eu ah. cimento. ainda. Tá. Consegue voltar aí? Vou voltar. Voltei rápido, mano. Sapão tá, entrando. Né? Dois, os dois. Os dois entrando sapão. Valeu. Quase, velho. Valeu.